Bom dia, bom dia mais uma vez. É, estamos aqui mais um dia nos reunindo, não é mesmo? Para estudar esse livro icônico nosso lá, O primeiro da série A Vida no Plano Espiritual, de André Luiz, psicografia de Chico. É, hoje a Luísa vai começar para gente, cantando uma bela musiquinha já relacionada ao nosso tema. E Pão faz a prece inicial? Então sim. E depois é a gente toca para Maria. Vamos lá. O nome dessa música é Assim na Terra como no Céu. Sentir essa paz que me devora, fazer vibrar esse céu dentro de mim. Toda tristeza um dia vai embora, só o que fica é o amor de Deus em mim. Dias intensos, lutas vividas Respire fundo e ouça o seu coração Se a rosa tem espinho, o espinho a rosa tem Eu quero o céu na terra e o céu em mim também Se a rosa tem espinho, o espinho a rosa tem Eu quero o céu na terra e o céu em mim também Te faz estar no céu voz dentro de mim diz é o amor Uma voz dentro de mim diz é o amor Nesse momento a gente possa nos conectar com os nossos amigos espirituais, com o nosso espírito protetor, agradecidos por mais esse momento juntos, que possamos ouvir o nosso coração, e as inspirações que vem desse estudo, que a gente possa se concentrar no aqui e no agora, e que assim seja. Bom okay, dia, pessoal. Deixa eu abrir aqui. Eu vou tentar abrir que O computador está aberto. Não querendo colaborar comigo. Se precisar, a gente pode projetar também, Maria, se tiver com dificuldade. Eu volto na Luísa tocar outra música. Porque ela já tá ali a ó. Enquanto a gente se prepara aqui. Pode ser uma pequenininha, Luísa. Aquela que já tá na sua cabeça. Pode de Jesus, Luísa. Nossa, olha, cara. Ela lembra só de música <risos> que faz tempo. Tá, vamos ver. É... Não, eu tava vendo aquela música. A outra que tem, né? Se eu conseguia pegar os acordes. Se eu conseguir, eu ali no final. Os, os momentos musicais são todos seus, Luiz, Adriano, tá sem violão. Cara, eu tô sem a cifra daquela música. Então, se a Luísa quiser deixar para o final, pode deixar, Luísa. Achei aqui, já consegui abrir. Então, a gente pode começar. Cadê? Abrir mais como é que projeto? Tá, tá projetando? Tá carregando, mas começou a projetar já. Tá carregando, peraí. Aí foi, foi, né? Então vamos lá. A gente chega nesse capítulo 12, né, que é sobre o um umbral, né, e vamos lá, né, vamos começar com isso. Após receber tão valiosas elucidações, alguém quer falar sobre o capítulo anterior, ou, tipo, situar quem tá, quem tá aqui sobre, sobre o pé da, da história? Ou não, a gente continua, né? Não, é, no, no final do, do capítulo passado, a gente comentou bastante né sobre como que eles utilizam a música lá no plano espiritual, né é, a música como, como uma ferramenta para todos os trabalhos que eles que eles executam. Então, o é, André Luiz está tá mostrando um pouco de como que funciona a, a, as coisas no plano, mas no dia a dia mesmo, assim, então ele viu como é que funciona no dia a dia lá no no nosso lado. Foi basicamente isso. Ai, gente, não consigo mutar Achei. Então, aí, vamos continuar, né? Um braço. Após receber tão valiosas elucidações, aguçava-se o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos. A diversos problemas que a palavra de Lívia sugeria. As referências a espíritos do umbral mordiam a curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo de dolorosas perturbações. O que seria umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório, através dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas. A assistir assistira, obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, nunca tivera notícias. É, eu acredito que é muito uma linguagem de espírita, né? Essa coisa de umbral. Está né? muito no, no imaginário espírita e na nas palavras dos espíritas, né? Mas, assim, eu queria somente trazer um... Antes disso, né? Um, um trechozinho do... Do que mesmo? Eu separei aqui há um tempo. É, do, do livro dos espíritos. Porque, tipo, a gente que estuda né, o espiritismo... Aí a gente chega lá na Kardec pede e coloca um brau, mas o que é um brau, né? Kardec falou alguma coisa sobre um brau? Será que tem alguma coisa sobre isso nas obras de, de Allan Kardec? Aí a gente vê assim poucos trechos em que ele fala sobre um brau. Mas assim, um brau ele fala mais no sentido de uma passagem, passou por determinado lugar e é um né? a porta o lugar de passagem, passou pelas portas da morte, pelo umbral da morte. Então, é, os trechos mais relacionados à obra de Kardec, em que tem essa palavra, umbral, são mais ou menos esses. Mas é, Allan Kardec, no caso, ele falava sobre... É, cadê? Mundos transitórios. Mundos transitórios, que seria o mais próximo que a gente poderia encontrar né, de referência na obra de Kardec sobre o que seria um brau. Porque é, esses mundos transitórios estão tá lá no capítulo 6 do segundo livro, que é a Vida Espírita, que vida espírita não é a vida dos espíritos, né? é a vida dos espíritos, a vida no mundo espiritual, que é essa segunda parte, né? essa segunda, esse segundo livro. Do, do livro dos Espíritos, fala sobre a vida espírita, né? A vida dos Espíritos. É, e essa parte, é, o capítulo 6, fala sobre a vida espírita, né? E essa primeira parte vai falando sobre os Espíritos errantes, que é exatamente esse estado que o Antré Luiz está na erraticidade, né? E né? para a gente não ficar achando que essa coisa da cabeça de André Luiz ou que isso é a invenção dele, né? A gente sabe que é muito particular das impressões que ele teve, né? Da, das impressões que ele tinha, mas essa questão de das colônias espirituais desses mundos transitórios, Allan Kardec ele traz uma uma menção sobre essas questões, né? É, mundo transitório. Aí na questão 234 Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, né? Existem, como foi dito, mundos que servem aos espíritos errantes, como estações e locais de repouso? É a questão 234 do livro dos espíritos. E ele diz que sim. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos nos quais podem habitar temporariamente. Espécie de acampamentos de campos para, para se repousar e uma muito longa erraticidade, estado sempre um pouco penoso. Suas sua posições são posições intermediárias entre os mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que os podem alcançar e nele gozam de um bem-estar maior ou menor. Então, eu achei que valia a pena trazer essa, essa questão meio que para a gente ficar né, mais ou menos entendendo que Allan Kardec ela trouxe essas questões dos mundos transitórios, né? que existem esses lugares transitórios em que os espíritos eles ficam né, temporariamente. Então, é, esse umbral seria um desses lugares. Né? E a gente vai ver, lendo esse capítulo, que essas impressões que André Luiz teve, são particulares da experiência dele, mas que na obra de Kardec existem referências a lugares dessa natureza. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu, eu queria que é, é, trazer uma, um ponto que eu acho muito importante, que é em relação às palavras. né? Se a gente for pensar no conceito de um umbral, assim... Ele não é tão diferente, não, do conceito de purgatório, né, de... Até do próprio inferno, dependendo de quem fala e de onde está saindo, não é tão... Não é tão diferente, né? A diferença básica é o tempo que você fica lá. Em tese, o inferno ele seria para a eternidade, né, e o umbral é algo provisório, mas no conceito em si, nem sempre é tão diferente, né, das sensações que você tem quando você está no lugar. Mas por que que é interessante, então, não utilizar o inferno, né? A gente entende o Espiritismo como uma doutrina é, que traz novos conceitos. E para novos conceitos a gente precisa de novas palavras. Eu estou dizendo isso porque eu sempre achei que muitas coisas que a gente fala de forma muito específica, eu achava que não precisava. Eu acho que isso às vezes impede pessoas de chegarem mais, sabe? Às vezes nomes diferentes, palavras muito estranhas, fazem com que pessoas tenham menos acesso mas hoje eu começo a pensar um pouquinho diferente porque a falta de algumas palavras na doutrina apesar da gente já ter várias novas mas a falta de algumas delas faz com que a gente tenha muitos costumes e muitos rituais então a gente utiliza ainda de uma linguagem é, muito enraigada às vezes lá católico apostólica romano, entendeu? Lorenza, você está falando que a linguagem que eles usam é errada? Não, o que eu estou dizendo é que o espiritismo ele vem trazer uma nova visão mas quando você tenta fazer isso com, com palavras antigas, às vezes você não consegue. Então, criar novos conceitos é muito importante. É muito importante, sabe? Então, tem algumas coisas que são muito bobas, mas, por exemplo, eu gosto muito de Palhano, né? Palhano é um cientista espírita, para quem não conhece, para mim, um dos melhores, ele deixou obras incríveis. Inclusive, ele tem um livro, um dicionário que eu sou apaixonada, que é um dicionário de, de filosofia espírita, né? E ele traz vários conceitos nesse dicionário, assim. Então, uma coisa que é boa, por exemplo, é a própria, a própria coisa que a gente chama de materialização, sabe? Ah, materialização do espírito e tudo mais. Mas o um espírito, ele não se materializa, sabe? Ele não se materializa mesmo. O nome do fenômeno é, é ectoplasmia. Isso é tão importante porque... Tem tanto conhecimento nessa palavra, ele é tão específico, não é mais é uma mágica que, que acontece, sabe? Só não aparece na sua frente. É, um, é científico, é uma coisa que existe. E aí a gente consegue, com essas palavras, deixar o um místico e trazer realmente esse lado científico e filosófico, sabe? Então, a criação das novas palavras, elas ajudam a definir novos conceitos. Toda vez que a gente tem um novo conceito, a gente precisa de uma palavra nova. Toda vez que a gente descobre algo, a gente precisa de uma palavra nova. Se eu falasse para vocês há três anos Covid, vocês iam olhar para minha cara e iam falar Covid? O que é Covid? Agora, Covid virou uma coisa para a gente que existe que nunca vai sair da nossa cabeça. um conceito que, pronto, foi criado, sabe? A, as informações e tudo mais ela, elas existem agora então a gente conseguiu materializar esse conhecimento então, vocês estão entendendo mais ou menos que eu estou falando eu estou muito confusa então então é importante que a gente dê valor a essas palavras e que a gente busque mais referências e busque usar mais no nosso dia a dia algumas palavras assim, não, pra, não no intuito de falar difícil sabe? mas no intuito de realmente aprender novos conceitos. Acho que é isso. É por isso que eu acho tão importante a gente manter umas palavrinhas assim. É, desse, desse primeiro parágrafo, duas coisas me chamaram a atenção. Tu leu até o final, Maria, é do parágrafo, porém nunca tiveram notícias, foi isso? Oi. isso. É, primeiro foi aquela parte de a ausência de preparação religiosa no mundo da motivos a dolorosas perturbações. Eu pensei num. num contraponto disso, ou num con, no contrário disso, que. Não no contrário exatamente, mas me remeteu a. mesmo com preparações religiosas, é, o quanto a gente fica ou pode ficar perturbado hoje porque falando assim da nossa realidade a gente não tem é, uma ausência de preparação religiosa a gente tá na busca de uma preparação religiosa de uma espiritualidade e tal e quando eu penso que quando essa preparação religiosa ela cumpre o seu papel de fato ela nos auxilia nisso né de, de ter menos perturbações mas o que eu vejo e sinto hoje é uma... a questão da, das imposições morais, da de uma certa culpa. Depois, inclusive, quando a gente lê mais um pouco, uma das coisas que me me, que me fizeram pensar foi a ah, sentimentos que nos colocam no umbral. E aí eu, depois eu quero falar um pouquinho sobre culpa, que eu comecei a pensar nisso, enfim. E fez sentido. Uh, e aí, a exemplo disso tem o livro Voltei, não sei se vocês conhecem, é, no livro Voltei tem o um espírito lá, que era trabalhador espírita, cumpria a tarefa, tudo, e chegou lá e, meu Deus, como assim, tô aqui, eu não lembro se ele chegou no umbral, mas ele tava, ele não tava numa condição super massa, assim, e ele tinha uma preparação religiosa, talvez não a, não como deveria ser. E uma outra coisa é uh, obedecendo a preceitos protocolares. Ah, ali, conheci apenas a ideia do inferno do purgatório através dos sermões ouvidos nas cerimônias cerimônias católicas, lá, lá, lá, obedecendo a preceitos protocolares. E aí a Lorenza falou de uh, falou de ritual, né? É, o quanto que a gente tá só pelo ritual, sabe? Ah, eu tô no Evangelho do Lar toda segunda-feira e muitas vezes eu não me não sinto é, trazendo uma nova uma nova ideia, uh, aproveitando de fato aquele momento, evoluindo no estudo, é, o quanto aquilo está ritualístico já, sabe? Só ritualístico. Ou vou no centro, vou lá, ajudo, ajudo na palestra, daí estou uh, num processo meio mecânico. Então a gente está reproduzindo é, esse comportamento, esse, não sei, esses hábitos, e não sei o quanto são produtivos, sabe? O quanto a gente está aproveitando o quanto deveria, mais ou menos isso. Maria está no é, tô... Ai, ah, sobre o que você falou, né? Eu achei é bem interessante essa questão de que a gente vai ver, né? Que é, não vai não vai ser muito sobre a experiência em conhecer, né? A gente vai perceber, vai percebendo, né? Que é muito da vivência de como a pessoa vivia, né? Porque conhecer por conhecer não é suficiente, né? Porque a gente sabe, né? A doutrina espírita, a mensagem de Jesus, no geral, ela não, não vai ser somente conhecida, né? A gente não precisa simplesmente cumprir aqueles rituais ou simplesmente conhecer de cor todos os ensinamentos. A gente precisa exatamente é, meditar, né? Interiorizar, viver, né? Vivenciar, porque isso é que vai realmente nos nos, né, nos colocar numa situação mais confortável nessa vida futura, né? E sobre o que o Lanza falou, eu achei muito interessante. É isso de que, às vezes, a gente realmente acaba usando conceitos e palavras né, que já existem para categorizar coisas espíritas, né? Então, a gente acaba incorrendo em muitos erros, muito, alguns erros, né? Porque a gente, às vezes, fala de... A gente vai falar que, eventualmente, na hora de comparar, a gente vai falar sobre energia, sobre essa questão magnética, isso oriunda do espírito e a gente sabe que não é o caso, porque a energia, o magnetismo, essas forças são propriedades da matéria e o espírito, o pensamento, ele tem a sua origem no espírito, que não é nada material, então... É, fica aquela aquela situação né, de que a gente precisa realmente se apropriar desses novos conceitos dessas novas ideias mas assim eventualmente a gente vai fazer essas comparações mais para ficar mais compreensível né e assim é, que eu achei também é interessante sobre essa questão né de fazer analogias quanto à questão do purgatório do céu do inferno eu acho que uma diferença muito grande que essa nova terminologia espírita né? trazendo umbral ou trazendo essas colônias espirituais, ela, ela faz com que a gente perceba que isso não é assim é, como, como posso dizer? Não é definido, não existe uma definição, não existe ah, você vai passar por isso, por isso ou por isso não, então a variação das possibilidades são muitas então às vezes a gente criar um nome específico e é, faz o que a gente imagine ah, se eu desencarnar eu vou passar pelo umbral para depois e para um então não é essa foi a experiência de André Luiz né e as experiências são as mais variadas uma só um último adendo é que em alguns momentos, vocês comentaram, né não necessariamente o conhecimento que a gente tem vai levar a gente a passar por mais ou menos, mas o que eu achei interessante foi a, a, a palavra específica que André Luiz usou, ele falou a preparação, ele não falou conhecimento, sabe? Ele não falou a ciência de que existe, ele falou a preparação. E aí, quando eu entendo uma preparação religiosa, eu entendo religiosa na palavra lá, firme, em relação à ligação com Deus, sabe? A chegar a Deus, a relação com o mais alto, com, com a espiritualização de forma geral, né? E tudo mais. Então, é, apesar dele ter citado um conceito logo depois, é, quando a gente fala que seria o umbral... Gente, o que, que seria um umbral, assim? Porque geralmente a gente cai... Como se desse pra jogar no Maps, assim... Como se o um brawl fosse um lugar... E eventualmente a gente chegasse, sabe? E... Mas é, f... Não, é... É tipo isso, né? Como é que faz pra pular? E... Se eu dirijo mais três horas, eu consigo desviar do umbral. Enfim... E aí... É muito difícil também falar sobre o que é físico e o que não é no plano espiritual, porque é outra densidade de matéria, mas o nosso lá é super físico, né? Mas não é físico do jeito que a gente está acostumado a ser. Então, ainda são conceitos que são difíceis de assimilar. Que ou a gente leva, de novo, para o misticismo, ou a gente leva para o materialismo, assim. Ou é muito físico, ou é muito longe, sabe? E, e eu não estou dizendo que a gente tem que ter agora definições para isso, né? A gente vai usar o que a gente tem de recursos para chegar onde a gente precisa chegar. Mas é que a gente, eu acho, pelo menos, que a gente, quando espírita, deveria começar a tentar sair da zona de conforto nesses conceitos, sabe? De a gente tentar realmente perceber como isso funciona. E o uso, talvez, de novas expressões ou de ver o que já tem, como eu falei no dicionário, né, que Palhano fez tão bem, já tem tantos termos, assim, que ajudariam a gente a refletir mais sobre os conceitos que a gente tem, porque senão, no final, no final, a gente vai acabar chamando umbral de inferno do mesmo jeito, sabe? Com a única diferença, única, única diferença é que quando você... E aí você pode usar até o termo católico apostólico romano, de novo. Depois que você espiar seus pecados Você pode ir para o céu <risos> Sabe? E o nosso lar É muito, muito perto do céu, gente Da Bíblia É super material Tem super os confortos que a gente quer é... Então é muito conforto grama é música, é? música clássica Clássico céu, gente e aí eu percebo muitas vezes nós espíritas Olhando para o nosso lar e falando Nossa, você nossa, vai para o nosso lar Você vai fazer do mesmo jeito que as pessoas falam Você vai para o céu Então trazer novas expressões Não é para a gente jogar o conceito antigo na expressão nova sabe? É para conceituar uma coisa nova Por que, que o nosso objetivo é ir para o nosso lar? Nosso lar é uma colônia que tá ali no umbral Está assim, na, sabe? Hã? É, mas assim, agarrado na crosta ainda, é tão perto do que a gente vive, é claro que a gente pode se olhar e falar, nossa, é porque se eu chegar lá já é muito pra mim, porque eu tô, atento tá pro meu lado. Mas assim, não dá pra ainda usar mais, sabe? Uma colônia. A gente, se for pra olhar pra alguma coisa, você mira em Jesus, você mira num negócio mais alto. Mas é vale nosso lá é a clássica zona de conforto do espírito. É um negócio que você olha e você fala, é, vou passar uma pertuzinha aqui, outra ali, mas ali tá bom pra mim. Tipo, ficar por ali tá mais ou menos bom, entendeu? E aí você chega e quer ficar na colônia, como a gente vê vários relatos aí de gente que não quer reencarnar nem por a miséria. Por quê? Porque nosso lá não virou só colônia de amparo, virou colônia de zona de conforto. Verdade, Sim, Vamos continuar, né? A gente só tá no primeiro parágrafo. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me atencioso e replicou. Ora, ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região, Recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. Agora a boba vai se fazer de desentendida, né? só por lá há um tempo e agora estou dizendo, ah, não sei isso. Onde vive? Eu... O que come? O que é isso, umbral? É e de o tipo de, é res... tá no cabelo? o tipo de respostinha que eu, que eu ia dar. Tá mas você não ficou um tempo lá? Você sabe? <risos> Cretina, né? Vamos lá. É, umbral, continuou ele, solícito. Começa na crosta terrestre. É a zona obscura. De quantos... No mundo, não se resolvem a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Quando o espírito reencarna, promete cumprir, cumprir o programa de serviço do pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo para só procurar o que lhe satisfaça o egoísmo. Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão aos amigos pelos amigos, mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas, que se seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natureza, portanto, é natural, portanto, que o homem Esquivo a obrigação justa, tenha essa bênção indefinidamente adiada. Alguém quer fazer algum comentário? O Lízia já começa com sérias né, informações, né? Então, aquele que não se demorou, né? Quanto às questões do dever, que não cumpriu, né? A sua, é, aquilo que havia prometido, né? Ele fala sobre essa questão do planejamento reencarnatório, a gente promete tanta coisa, né? Antes de encarnar, a gente promete que vai fazer, que vai acontecer, só que às vezes a gente acaba se complicando ainda mais, né? Quando a gente volta para o plano é, material, né? Quando a gente encarna e começa a viver, então a gente acaba se excedendo, né? Como ele coloca aí, né? É, isso ainda muito satisfazendo as questões do nosso egoísmo. Né? E, e vai acontecendo isso, né? excedendo é no ódio, nas paixões, e isso permanece com a gente de uma esfera para outra. Eu estou aqui hoje só para pensar no outro lado das coisas. <risos> Ai, ai, talvez eu esteja me defendendo Que Esse parágrafo dele Me trouxe mais forte ainda Uma ideia de Cara, a gente tá ali na tarefa Trabalhando Feito doido, pensando que Tô cumprindo meu dever É porque isso fala muito da, da de, de uma realidade que Que eu vivi Que eu vi Acontecendo muito aqui no movimento espírita, né? Ai, estamos ali, estamos cumprindo nosso dever, tipo, trabalho, dia e noite, não sei o quê. E assim, de se sobrecarregar. E aí e eu penso que a, a fala dele mal aplicada ou mal uh, colocada em palestra e tal, não, temos que cumprir nosso dever, não sei o quê, senão tu vai para o umbral. Tipo, tá, parece que o recorte que se faz desse trecho do livro em muitas palestras espíritas, no meio espírita, é reproduzido como a gente tem que cumprir nosso dever, a gente veio aqui para cumprir nosso dever, se a gente não cumprir, a gente vai para o umbral, que nem André Luiz. E isso reforça para mim a ideia de, uh, de culpa, de, putz, cara, não sei, não estou cumprindo meu dever aqui, ai, ah, então eu faço do errado, ai, meu Deus, sei lá. E eu acho que eu vou ler agora uma partezinha de um livro. O que, que aconteceu ontem? Eu comecei a, a ler o capítulo do livro, e eu comecei a pensar, eu acho que um dos sentimentos que as pessoas se deparam a, no, no umbral, que é um estado de consciência, é a culpa. A culpa é a raiz de, muitos, de muitas perturbações. E aí eu pensei, ah que livro que eu posso ter que pode falar sobre culpa? Daí um livro foi levando ao outro e eu cheguei num que é As Dores da Alma. Eu vou ler, tá? Um trechinho aqui. Pode ser? <risos> o que vocês acham? Ninguém disse que sim, nem que não. Perfeito. Ah, olha só. Inúmeras crianças religiosas têm sido imensamente nocivas ao desenvolvimento das criaturas, pois usam frequentemente a culpa como forma de atemorizar. Com isso, obtêm a submissão dos indivíduos conduzindo-os a seu bel prazer. Utilizam-se de comportamentos manipuladores baseados em crianças punitivas, um dos conceitos mais apregoados é o de que a divina providência age através do castigo e da vingança, e de que Deus, quando se decepciona conosco, impede-nos de, de desfrutar e participar das benesses do reino dos céus. Aí tra traz uma citação aqui, a doutrina do fogo eterno não produ produzirá bom resultado. Se ensinar coisas que mais tarde a razão vem a repelir, causareis uma impressão que não será duradoura nem salutar. As religiões foram criadas para retirar as criaturas da convenção e transportá-las à espiritualização. Mas, na atualidade, algumas religiões se transformam nas próprias convenções sociais. Abordaremos agora algumas mensagens que produzem culpa e, consequentemente, infelicidade no íntimo das criaturas. Vocês, Vocês desobedeceram as leis divinas, mas se sofrerem bastante, talvez serão perdoados. Vocês não entrarão na casa de Deus, a menos que se sacrifiquem muito pelos necessitados. Se vocês amassem ao Pai, não ousariam a ter a atitude que tiveram. A culpa é frequentemente difundida por religiosos ortodoxos de forma consciente e até mesmo inconsciente, como meio de produzindo temor nos fiéis, estabelecer dependência religiosa e determinar comportamentos e posturas de vida que acreditam ser corretas e convenientes às suas nobres causas missionárias. Esquecem-se, porém, de que cada ser tem uma idade astral, que lhe permite ver e compreender a existência de forma específica e privativa. Também não se lembram de que a totalidade das culpas de um, indiví de um indivíduo não poderá transformar seu comportamento passado, nem mesmo suas atitudes no presente. Portanto, a única forma de levá-lo a uma transformação interior é a mudança de entendimento e de atitude. É do livro As Dores da Alma, é do. Cadê? É do Espírito Hamed, e psicografado pelo Francisco, do Espírito Santo Neto. Então, tudo isso, ele, ele sintetizou o que eu estava pensando. Claro que não é isso que está que escrito no livro, mas é o, é o que eu vejo que muitas vezes é traduzido. Por aí. Livro no, no livro que a gente está lendo, né, no caso. É, verdade, né? Pode comentar, Luke. Então, então é, é, eu achei interessante desse, desse, desse parágrafo, porque ele traz a ideia, né? Vamos eu consegui entender de que o umbral é, é exatamente um espaço físico, né? Porque é uma zona de, de é, perto da crosta terrestre onde ficam os espíritos, né? É, presos a, a presos a, a indecisão e erros numerosos. Então seria tal, talvez, enfim, seja de fato um um, um espaço físico. Só que é um espaço físico bem delimitado pela crosta terrestre, ou assim, seja, algo bem terra, sabe? Então, ah, o que que não é um brown? físico quanto o nosso lar. É, o que, que é um brown? É, é um, um lugar, mas um lugar perto de toda a extensão da crosta terrestre, não só, sabe? Um lugar específico. É, não, tipo assim, não só como uma cidade, mas como um, uma, uma camada, sabe? É porque ele fala é, tem uma outra uma outra parte que fala também é, enfim não, não não tô achando agora mas que que seria mais um mais ou menos isso né é onde a gente passa em, nos, nos nevoeiros permanece nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carrais assim é uma, uma região mesmo criada pela pela pela vibração, né, pelo padrão, vibratório, vamos dizer assim, das pessoas, mas que, que é como se fosse uma camada mesmo onde, de, sei lá, não é terra, não é de uma camada de uma parte da terra onde você fica meio nessa, você não está nem, nem é, é, encarnado na terra, nem desencarnado nas colônias, então você está nesse meio termo ali, enquanto você está nesse meio termo, é meio, sei lá, nevoento, meio, enfim obscuro, como ele me diz, meio difícil de entender, e preso, e aí acho que essa é a, a, a grande questão, é, preso pela indecisão e pelos erros numerosos. Assim. Então, isso foi isso que eu, eu compreendi desse parágrafo. É bem interessante, né? É, a gente leva, leva a imaginar que como seria uma camada né, bem próxima à crosta terrestre, que obrigatoriamente um espírito para ascender a, a locais mais, né, é, mais iluminados, mais, menos densos, obrigatoriamente passariam por lá. Mas a gente sabe que não é assim, né? porque o que determina o lá ou aqui, ou se vai passar por lá, ou se vai é, adentrar por esses por esses lugares É justamente o pensamento, né? O pensamento é que vai fazer essa sintonia, né? Interessante, eu tenho um sobrinho pequeno Aí ele falou assim é, A gente colocou um binóculo nele, né? Aí quando ele olhou, assim A primeira vez que ele pegou um binóculo para olhar Ele disse Eita, titia, minha perna chega a tremer Porque ele achou que tava lá então parecia que eu tinha chegado lá nesse lugar tão longe. Então ele ficou tremendo porque era um lugar alto. Ele, minha perna ficou tremendo porque, né, é, é esse pensamento. Mas o pensamento ele joga a gente, né? Ele faz com que a gente passe por isso, que não passe pelo umbral, né? Muito embora é Olysias faz essa descrição de como se fosse um, um, uma uma camada, né? Muito próxima, né? Bem vinculada à crosta terrestre, né? mas é o tipo da coisa, né? a gente faz essas analogias, mas isso não significa que, né? que tem o lá e tem o aqui, o lá e o aqui é tudo o pensamento que vai determinar como a gente está sintonizado nessas vibrações. E assim, sobre o que, o que a Pamela falou, né? eu achei muito interessante essa, essa leitura que ela fez. Né? E eu acredito muito, Pamela, que tipo, é, são as nossas primeiras encarnações como espíritas. Né? A gente já encarnou muito em muitas encarnações, né? em outras tantas religiões, que justamente usavam né? esse artifício da culpa, esse artifício do medo, para dominar, para controlar, né? para direcionar a vida dos adeptos. Então, meio que as pessoas vão, é, mesmo usando novas palavras, querendo incorporar é, conceitos antigos, né? porque a gente sabe que essa questão do sofrimento, da dor, de todas essas é, situações difíceis, né? porque o espírito passa, ou no caso o André Luiz passou, né, que a gente está lendo o livro, é, não tem o objetivo de compensar uma coisa, né? A gente imagina muito assim, ah, vai fazer isso para compensar isso, né? Aquela ideia de, ah, não, eu vou fazer uma coisa ruim, mas depois eu faço uma coisa boa para poder compensar. Né? Ou então se eu fui muito ruim, eu tenho que sofrer muito Para fazer a compensação Mas isso não é justiça, isso é vingança Mas Quem matou gente... com um tiro no peito vai vir com um problema no coração okay? pois <risos> Necessariamente é. Pois é E a gente sabe que não é nada disso Que não existe esse determinismo não é? E a gente sabe que... Isso, que... É, a lei de justiça divina não é só de justiça, é justiça, amor e caridade. Por isso que causa e efeito não é lei. Causa e efeito é princípio, porque nem tudo é causa e efeito. Né? Existe misericórdia, existe a misericórdia divina. Então, é, e o objetivo da coisa não é compensar, não é a vingança, é o aprendizado, né? é o amadurecimento do espírito. É robustecer aquele espírito, transformar ele em algo melhor. E às vezes a gente precisa passar por situações assim, de muita dor, de muito sofrimento, né? Mas para ter o um aprendizado, né? Para é, garantir essa espiritualização, esse relacionamento próximo de Deus, né? Para garantir que a gente realmente vai ser bom, né? Então, é... É muito isso, Pan, no sentido de que a gente já passou né, por tantos tempos pensando diferente, que quando chegam as ideias novas, chegam conceitos novos e a gente fica querendo enquadrar eles naquela caixinha que a gente já estava mais acostumado, mais habituado. Né? Mas eu acho que é, é muito de, de gente mesmo, né? Alguém quer fazer mais algum comentário? Não. Então vou continuar aqui. Cadê? Notando-me a dificuldade para aprender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lízia procurou tornar a lição mais clara. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo, para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por, tecido por nossas mãos, nas experiências anteriores, compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre Esquecemos, porém, o objetivo essencial e ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamos-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão então é aquilo né aquelas experiências já vividas e a gente vem com essa com esse objetivo de ah eu vou conseguir eu vou eu vou conseguir passar por essas dificuldades só que a gente chega não vamos ver né dessas farrapadas e se vê escravizado né a esse círculo vicioso mas vou continuar a gente comentando final né ora se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir, à sujidade, pelo desacordo de nossas situações com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de sua existência terrena. Aí a gente vê, né? o próprio Lísias usando essa essa essa analogia né com o purgatório né no sentido de, expur de expurgar mesmo né de se libertar dessas dessas ilusões esgotar até o final essas ilusões que o espírito ele estava envolvido mas não porque ele precisasse passar por ali para ver esse esgotamento mas é pela condição em que ele se encontra como ele se encontra nessa condição de perturbação muito apegado àquelas ideias que ele anteriormente estava é, envolvido, então o que, que acontece? Né? Ele acaba precisando esgotar, né? precisando se esvaziar, né, de todas essas ideias, de todos esses essas perturbações, porque a gente vai ver que o umbral ele é plasmado justamente por, por conta de toda essa todos esses pensamentos, né? A coletividade desses pensamentos unidos, vários espíritos perturbados é, vão se aglomerando vão construindo essas edificações que a gente vai, que a gente viu, né, que André Luiz passou e que ele viu coisas horrorosas, mas é justamente plasmado por, por essas ideações, né? por esses por, por esse, né por essas por essas mentes perturbadas e que precisam esgotar esse esse conteúdo para justamente sair dessas zonas mais próximas da crosta terrestre, no caso dessas zonas mais materializadas. Pensando né, o quanto que isso... A gente poderia, o quanto a gente poderia evitar desse esgotamento de resíduos mentais é, se a gente com, conseguisse tentar fazer isso hoje, de alguma forma... Mas eu, eu vejo que a gente foge muito desse confronto conosco, sendo que ele vai acontecer, né? ele vai acontecer quando a gente desencarnar, a gente vai estar ali nós, com nós mesmos, e com nossa consciência e com os nossos pensamentos. Mas a todo momento a gente está fugindo de, do silêncio para tentar entender o que, que se passa aqui por dentro, o que que, qual, que, qual que é a causa dos sintomas que eu manifesto, qualquer causa da, da minha ansiedade, é, de qualquer perturbação que seja, e aí se a gente não assim, silencia um, nem que seja um pouco por dia, uh, em, em algum momento a gente vai ter isso de uma forma mais avassaladora, né? que que vai ser de, depois que desencarna. E isso me faz pensar, né? Quais são quais são os sentimentos que nos aprisionariam ao umbral, sabe? É, o que se passa aqui dentro? Eu lembrei de uma frase do Jung, que ele fala sobre é, uh, somente aquele que não atravessa... Uh, aquele que não atravessa o inferno de suas paixões também não a supera. E eu fico pensando né, que o umbral como passagem como porta de entrada ali para o plano espiritual, tem essa função de é, de a gente enfrentar o, o inferno das nossas paixões, e que eu acredito que seja em algum nível possível a gente enfrentar isso encarnados, é, mas muito difícil né de, de se colocar nessa situação, de encarar as nossas questões. A imagem não podia ser mais clara, mais convincente Não havia como disfarçar minha justa admiração Compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos Lísias continuou o umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. E note, e note você, que a providência divina agiu sabiamente, permitindo se criasse tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se, os revoltados de toda espécie, formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente da terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados, por não encontrar o Senhor à disposição dos seus caprichos após a morte do corpo físico, e sentindo que a coroa da vida eterna, é a glória e transferível dos que trabalham com o Pai. Essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. aí a gente começa a entender né, como é que esse umbral é criado. Né? Porque se ele traz né, tudo o que é fruto dos pensamentos dos encarnados, que não servem para o plano, para, para uma vida superior, então a gente imagina, né, nossa, o quanto desses encarnados que pensam em tanta coisa ruim, tanta coisa, ruim, <risos> tanta coisa né, que... É equivocada, que é só é, satisfazendo o seu ego, satisfazendo os seus desejos, as suas paixões mais né, é, inferiores. Então, se todo esse conteúdo ele é matéria-prima para para para criar né, essa região, que é o umbral. Então, a gente fica imaginando né, como, como isso realmente é, é doloroso. Né? Porque a gente sabe que os pensamentos que a gente emanda, eles não se perdem, né? eles criam formas em algum lugar. Né? Então, é muito o que o pessoal fala, né, que a gente fala muito, a forma, pensamento. Então, todo esse conjunto né, de pensamentos é, ruins, no mal, pensamentos de, de ódio, de vingança, de inveja, de egoísmo. Então, eles compõem, eles, eles servem de matéria-prima para compor né, essa camada né, que envolve o nosso planeta, né, que né, somos nós, né, habitantes da Terra. Pensando no mal, esse mal ele cria forma, é, ele vai compondo né, essa camada junto com os pensamentos e as vibrações de tantos desencarnados que acabam se ligando a essas regiões, aí acaba criando esses umbrais, né? Então, eu achei bem didático né? é, esse esclarecimento todo. Vocês querem fazer algum comentário? E faz muito mais sentido. Já fazia sentido antes, né? mas agora faz muito mais sentido a, a, essa a, a ideia que você trouxe né, de, de realmente o, é, os espíritos superiores não precisarem passar pelo umbral porque eles não precisam deixar nada, porque eles já tem, já tem é, porque tudo que eles têm já é suficiente para a vida espiritual, né? Pra, para vida superior, como, como eu estava dizendo aí, então eles não precisam deixar nada na, no, no umbral por conta disso, de, tudo que eles têm já é vida superior, eles não precisam passar por lá, porque não tem finalidade mesmo, né? então faz, faz muito sentido, é, até em questão de é, conceito e por que que por que que esses seres não passariam pelo umbral, então, seria mais ou menos por isso. né acho que eles têm até dificuldade né, de passar pelas regiões umbralinas pela densidade, porque estão tão acostumados a viver em outras esferas vibracionais que exige todo um preparo, né, para conseguir passar ali por regiões mais densas. Isso aí. Então vamos continuar. Valendo-me da pausa, que se fizera espontânea, exclamei impressionado. Como explicar? Então não há por lá defesa, organização? Sorriu o interlocutor esclarecendo. Organização é atributo dos espíritos organizados. O que quer é você? A zona inferior? a que nos referimos, é qual a casa onde não há pão, todos gritam e ninguém tem razão. O viajante distraído perde o comboio, o agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso dar-lhe. Não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá, permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu, para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias como esta, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Creio, então, observei, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Sim, confirmou o dedicado amigo. E é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas-pensamentos dos encarnados. Porque, em verdade, Todo espírito esteja onde estiver é o núcleo irradiante de forças que criam, transformando, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre é pre presentemente não pôde compreender. Quem pensa está fazendo alguma coisa alheia. E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda a alma é um imã poderoso. Há uma extrema humanidade, há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. As missões mais laboriosas do Ministério do, Aux do Auxílio são constituídas por abnegados servidores no umbral, porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo que os defrontam, os missionários no umbral encontram fluidos pesadíssimos emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. É uma situação bem desafiadora, né? E, e como a gente viu, né? É, esses pensamentos dos homens encarnados se ligam diretamente a essas zonas. Né? E, e como ele colocou, né? Eu achei bem interessante essa analogia, né? que a, é toda a alma é como um imã poderoso. Então, a gente cria em torno da gente uma ambiência fluídica né? que vai muito daquilo que é o nosso real interesse. Né? A gente sabe que as emoções, né? não é porque ah, eu me chateei, eu me irritei hoje, eventualmente, aí isso significa que eu estou conectada com o um né, que eu estou conectada com essas zonas enfermiças. Não é, não é isso, não é só pelas questões das emoções, mas isso está mais ligado àquilo que é o nosso real interesse. Porque as emoções, a gente sabe que... É, Ora a gente está bem, ora a gente está mal, mas aquilo que é o nosso real interesse, aquilo que nos move, é o que realmente vai nos conectar a essas zonas né, mais inferiores. E, e o pior, né, porque quando a gente se conecta a essas zonas, isso cria é, uma resistência à nossa mudança. Né? Porque é, quando a gente tá num pensamento ruim, ou a gente tá conectado com a vibe pesada, para a gente sair dela é muito mais difícil, porque não é o pensamento de uma só pessoa, não é só o meu pensamento, né? Que tá negativo, que tá ruim. Não, quando eu penso, quando eu me conecto, quando eu entro naquela naquela faixa vibratória, eu não tô ligada só ao meu pensamento. Tá ligado ali, pensamento de uma galera, né com aquela mesma com aqueles mesmos interesses, com aquelas mesmas intenções. Então, sair daquela condição se torna até mais desafiador, né? Então, assim, é interessante que a gente comece a se entender, se perceber, né? se estudar. E outra, eu fico imaginando, né? Para aquelas pessoas que não, que não acreditam né? na influência dos espíritos sobre as nossas vidas, né? para aquelas pessoas que não acreditam nessa influência e que elas acham que todo pensamento que chega à mente dela é dela, né? precisa ser acolhido, precisa ser trabalhado, porque é um pensamento que veio dela. Então, é muito mais perigoso. Então, para nós que somos espíritas, que já entendemos né? essa interferência que há entre... Né? É nossos pensamentos, a influência que os outros espíritos é, exercem sobre nós. Então, a gente que já conhece isso, já precisa ter uma visão mais ampliada, né? Poxa, eu estou pensando isso, chegou um pensamento aqui na minha mente, e após, tem nada a ver comigo, isso aí não é meu. Né? Não acolher, rechaçar e, e tipo mudar né? a vibração, porque a gente vê que é uma zona densa, é uma zona assim, bastante de espíritos muito perturbados. E se a gente se sintonizar, acaba sendo muito mais difícil sair. Né? E no final, o, o, o Lícias coloca né, como é desafiador para esses grupos de auxílio né, que vão ao umbral, que vão sofrendo essas interferências também. Eles não vão se sintonizar, mas eles não estão imunes a toda essa irradiação. Né, que vem oriundo dessas zonas mais difíceis, né, mais desafiadoras de se trabalhar, mas que o auxílio de né, é, ele nunca esqueceu esses irmãos e que sempre é, esses, esses outros espíritos, né, vão lá fazem essas discussões, né, buscando auxiliar esses irmãos. Mas assim, eu achei muito interessante todos esses esclarecimentos, né, que o Lívia que o Lizias traz para a gente. Achei muito rico. Comentem aí, meninas. Fiquei pensando nesse, nesse desafio. E deve ser muito desafiador mesmo, porque... É, para quem tem ou teve a experiência de sentir, assim, fisicamente, já aqui na Terra, é... Passar por alguns lugares e tu sentir dor de cabeça, enjoo, bah, o clima pesado aqui, né? <risos> sabe aquele negócio tipo de, meu, tá meio pesado? Ou até mesmo coisas que tu não sabe muito explicar. É, tem, um, tem um lugar que é uma parte, olha que doido, uma parte de uma universidade aqui. Uma, uma parte do campus, que toda vez que eu ia... Eu ficava mal, eu ficava tonta, eu ficava com dor de cabeça, eu ficava enjoada, parecia que eu não, nem tava ali, assim, então eu tava, meu, tô meio bêbada, assim, tipo, doido demais. E não aconteceu uma vez, aconteceu mais de uma vez. E eu, meu, que loucura, é uma universidade, sabe? E um lugar específico da universidade me deixava mal. Vai saber, acho que era uma região umbralina. <risos> para o pessoal das artes, a zoeira. Brincadeira. Eu acho, eu achei muito interessante essa essa questão de, de pensamento e vibração, porque é uma, uma das, das áreas que eu mais que eu mais é, me deixou questões assim em relação ao, ao, ao espiritismo, sabe? De como que funciona essa essa questão do pensamento assim, porque desde que a gente é criado, a gente é, é criado para pensar, sabe, e, e, sei lá, entender, compreender que o pensamento é, é uma das maiores, não sei se eu posso chamar de força, mas uma das maiores forças assim, que, que, que existem e conectam os seres, sabe, é algo, sei lá, meio, meio fora mesmo da realidade, e, e, é, e a questão é essa, que a gente está sempre pensando, né, Enquanto encarnado, mesmo que a gente não fale, mesmo que enfim, mesmo que não transpareçam, esse pensamento ele existe, ele existe na nossa cabeça, ainda que a gente não consiga organizar para colocar para fora. E, e isso mostra um pouco da dimensão né, do pensamento colocar em trás, espiritual, assim. porque quando a gente está encarnado, às vezes a gente sei lá, pensa em um milhão de coisas, nosso pensamento voa, a gente... Enfim, e não consegue é, expressar. Então, isso significa que o nosso pensamento ele não é uma coisa é, é, assim, é material e carnal, sabe? Porque se a gente não consegue trans, transformar o nosso pensamento em, em expressões da matéria, então, isso, isso dá uma noção de, de como que ele pode ir muito mais além. É, como assim? A Lorenza está... Ouvindo por aqui. Você não consegue materializar quanto encarnado, né? Sim. Toda a formação que o nosso lar vem é com matéria também, só menos densa, e você agrega a partir do pensamento. Sim, sim. O pensamento ele é, um, é um construtor, né? Ele é essa, essa grande questão. Assim, além de conectar pessoas, além de fazer tantas coisas, ele é um construtor. Ele, né, ele plasma através do pensamento, coisas são plasmadas, construídas, ligações são feitas e muitas vezes com uma, um grau de complexidade tão grande que não conseguem ser desfeitas de uma forma fácil, sabe? Então, assim, é, o pensamento é realmente uma, uma, sei lá, uma coisa que, que é difícil de, de entender como, como funciona e em relação a, a essa esse auxílio eu acho que assim uma das, das coisas que, que eu mais vejo no espiritismo né de trabalho é enquanto enquanto espírito né, depois que as pessoas desencarnam é justamente esse trabalho de resgate né é uma das coisas que sei lá não sei por a gente foca bastante nisso talvez seja seja por sei lá por interesses próprios da doutrina, assim, mas a gente foca muito nisso, de que um dos trabalhos que mais existem no, no plano espiritual é o trabalho de resgate a, a, a seres que estão em zonas umbralinas. Então, é, achei, achei interessante isso também. Eita, chegamos ao finalzinho do nosso capítulo. Tá claro, né? Interromper as ligeiras, sumamente impressionado, exclamei: Ah, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. O enfermeiro amigo fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio por, la por largos instantes, acentuou ao despedir-se. Será que você se sente com o um preparo indispensável a semelhante serviço? André, André! Resposta é não, mas deixa ele descobrir sozinho. Né? né? Ai, Jesus! Esse André... Eu, eu, eu, eu acho engraçado assim como que é, não sei se, se se é complexo de superioridade né mas é, chega cheguei em determinado momento em que ele, ele ele quer esse ele quer tá, ju, trabalhar junto essas legiões de infelizes como se ele já tivesse saído dessa condição de infeliz né então achei achei engraçado como que como que André se porta em, em determinados momentos mas mas é isso, assim, tem exige um, um preparo até porque eu não sei se eu não sei se em qual parte né do nosso atar é, essa mas eu, eu lembro bastante do filme também é, de que se, né quando quando se vai sem preparo para né, quando, quando vai para as zonas de, do umbral e não se tem preparo suficiente é, é muito fácil se perder, né? Porque você tem ali, você tá imerso mesmo numa numa quantidade de energia muito muito densa, muito, né? Durante todo o período que você tá por ali e é isso. você não tem, não faz de si uma fortaleza indestrutível, é, é difícil, assim. Então a gente a gente, sei lá, na mocidade, já, já com, comentei muito de, de lugares que fazem a gente bem, né? Que, ou lugares que fazem a gente mal, tipo a Paula comentou. Que às vezes, quando a gente não tem, a gente pode ir em qualquer lugar, assim, qualquer lugar a gente pode ir, mas quando a gente não tem é, é, é, facilidade de estar no, no lugar e não se deixar a, a, a atingir, né? É, pela vibração do local é preferível às vezes a gente não não ir sabe é preferível a gente não não se submeter a essa tentação de, de essa possibilidade de fracasso sabe ah, claro que ó, por vezes a gente deve talvez ficar na zona de conforto Pô, talvez é, é até seja mas tem momentos que é só é, é prevenção mesmo então é Aqui André Luiz tem uma pessoa né, que pergunta para ele, ah, será que você se sente com preparo? Mas nem sempre na nossa vida a gente, quando encarnado, vai encontrar com pessoas que vão dizer isso para a gente, né? então às vezes é, é, vai ser interessante que a gente reflita por nós mesmos, assim, se a gente está, se a gente se sente preparado para os locais onde a gente vai frequentar, para as atividades que a gente vai exercer. É, e qual o, o, o benefício e o malefício disso, né? Às vezes a gente não vai ter a resposta de tudo, mas já dá um norte, assim. Então, acho muito, muito legal esse capítulo. Perfeito. E a gente encerra por aqui. Luísa, tem mais uma música hoje? Tenho. Show. Vou parar aqui, né? É, eu vou tocar, então, Saudade de Jesus, que foi uma que a Pamela falou. Porque a outra que tinha sobre o tema não deu ainda, né? <risos> Mas o dia que eu descobri todos os acordes... Ai, tô... saudade saudade de Jesus já calhou, que será a nossa peça final. Então... Me ensina a amar, me ensina a viver. Preciso transformar, renovar e renascer por essa oração. Que eu possa te sentir, levantar e te seguir, servindo o meu irmão, devotamente. O sol que irradia, a água que sacia, a vida que floresce, o amor que fortalece e tropeça muitas pedras nessa estrada de ascensão. Mas transbordo de alegria Da Segurinha me fazendo ficar emocionada, que ódio! Muito bom. Um grande beijo à galera do YouTube.